Opa tudo bem pessoal, Fly compra briga com fã ao ser perguntada sobre Neymar e Léo Santana em Ridícula, confira agora mesmo, não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Fly compra briga com fã ao ser questionada sobre reencontrar os ex-ficantes Neymar e Léo Santana. Parece que a ex-BBB e cantora Fly não gostou nem um pouco de ser questionada sobre seus ex-affairs, o craque Neymar Jr. e o cantor Léo Santana. Isso porque ela achou a pergunta invasiva já que se trata de dois famosos comprometidos. Em seu Instagram, a participante do BBB20 estava conversando com os fãs quando recebeu uma pergunta sobre os antigos romances. Matou a saudade do Neymar e do Léo Santana? Risos, quis saber um seguidor. Nem um pouco satisfeita, Fly deu uma bronca no admirador e se mostrou chateada com a colocação. No mínimo ridícula, tendenciosa e desrespeitosa essa perguntinha sabendo que se trata de dois homens comprometidos. Sem noção mesmo. O perfil Celebrities compartilhou a publicação nas redes sociais, fazendo com que muitos seguidores desaprovassem até mesmo o comportamento da ex-BBB. Era só não responder, escreveu um. Por que respondeu, então, disse outro. Postou porque queria biscoitar, reprovou mais um. O que achou? Deixa nós comentários, não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal até logo.